Mais cedo mantido a Cripto em Bolsa de Valores, baixei o White Violet, Bolsa Multimoedas da empresa Sintera, agora meus ativos digitais estão protegidos com segurança.